Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucard Pessoal, nunca foi uma época tão boa pra ter um Nintendo Gamecube Hoje em dia você pode jogar os jogos via cartão SD de uma maneira perfeita Seja colocando na entrada para Memory Card ou substituindo o próprio leitor, né? ou utilizando a saída SP2 que fica embaixo do videogame, alternativas não faltam para vocês rodarem os jogos e também você pode rodar diretamente de uma saída HDMI para os consoles que têm saída digital através de adaptadores. Então você tá servido para poder aproveitar toda a biblioteca desse console que é simplesmente maravilhosa. E para você que tem um console que já tem os seus desbloqueios ou meios para rodar homebrew, você também pode utilizar ferramentas como o Swiss, né, que permite você forçar uh, jogos com saída progressiva em 480p. Você também pode rodar da Homebrews como emulador é, é simplesmente maravilhoso, e hoje nós temos uma novidade ainda maior o que, que nós temos aqui? Nós vamos mostrar para vocês como utilizar controles bluetooth no seu Nintendo Gamecube né? mas você vai pensar, peraí controle bluetooth? Como assim? Os controles do Gamecube eles são controles com fio? <risos> Eram, né? E o que, que nós temos como novidade é o Blue Retro Blue Retro é um projeto open source né? feito pelo Darts Cloud Todos os links estão aqui na descrição e através deste projeto open source você instala um chip Bluetooth no seu GameCube e com isso você consegue rodar os jogos controle Bluetooth que você quiser pode ser um controle de PlayStation 4, controle de PlayStation 5, controle de Xbox Series S, Series X, né? outros controles Bluetooth, controles da 8-BitDo também que são muito maneiros, né? então assim opções não faltam para esse mercado e vai se você pensa. Qual é a utilidade de rodar um controle bluetooth no Gamecube? É simples, os controles do Gamecube, eles são maravilhosos, são muito bons Mas eles têm ficado cada vez mais caros e de difícil acesso E também é difícil você conseguir um controle em um bom estado de conservação E que vale a pena você ter, né? Então deixa eu mostrar para vocês Esse aqui é o um módulo Bluetooth que nós vamos instalar no nosso Nintendo GameCube, tá pessoal? E você pode fazer isso de duas maneiras, né? Você pode fazer ele com um módulo externo ou com um módulo interno, tá? No módulo externo você pega um cabo extensor ou você pode instalar ele dentro do console. Nós vamos fazer o que? Instalar dentro do console. E essa instalação do Blue Retro, ela vai se dar de duas maneiras, tá? Primeiro nós vamos programar esse chip. Tá? E depois da programação desse chip, nós vamos então instalar ele dentro do videogame Pode parecer um pouco complexo? De fato pode Mas também é um procedimento que depois de feito vai trazer muitos benefícios Então a gente pode classificar essa modificação como de nível intermediário tá? Ela exige poucas soldas, mas tem a programação e você vai ter que ver a melhor maneira de instalar no seu console E isso tudo a gente vai mostrar aqui, tá legal? Então vamos fazer o seguinte, o primeiro passo Vai ser programar esse chip, então, bora transicionar Bom pessoal, então vamos aqui primeiro para a nossa tela do Windows tá? E o que, que nós vamos precisar fazer? Vamos precisar fazer dois downloads, tá? Primeiro é esse Flash Download Tool tá? E também o Blue Retro Os dois links vão estar tá aqui na descrição tá? O Blue Retro você vai conseguir diretamente do site do Darth Cloud e vai redirecionar para a página de download E para começar o que, que nós vamos fazer? Vamos abrir o Flash Tool tá? Botão direito executar como administrador. Beleza? Aberto então, nós vamos colocar aqui chip type. ESP32. Work mode develop. Load mode não dá para mudar, então vamos dar OK. Ótimo, vamos deixar essa janela pra cá. E o que que nós vamos ter que fazer? Aberto o programa, nós vamos ter que colocar três arquivos que nós extraímos do download do Blue Retro. Vamos primeiramente então colocar o primeiro, vai ser o bootloader. O segundo vai ser Partition Table. E o terceiro vai ser o seguinte, vai ser o console que nós vamos fazer o Flash. Tá? No nosso caso vai ser o GameCube, GC External. Tá? Vamos marcar os três campos e para o primeiro nós vamos definir os valores. Para o Bootloader nós vamos colocar 0 por 1000. Para o Partition Table nós vamos colocar 0 por 8 e para o arquivo do Gamecube propriamente dito a gente vai colocar 0 por mil Beleza, colocados os números, nós vamos deixar aqui SP Speed 40MHz, SP Mode Dio Deixa marcada Do Not Change Beam, está tudo ok pronto para fazer o flash E na hora de fazer o flash o que nós vamos fazer? Colocar o Blue Retro na sua saída mini USB do computador tá? Deixa eu mostrar aqui para você, temos o chip tá? E vamos... Encaixar o menino aqui Ótimo Encaixado Luz vermelha acesa tá? E com tudo definido Nós vamos colocar aqui também Com um e o BAUD Vamos colocar em 921600 tá? Nós vamos colocar aqui em Start E deixar o botão boot apertado por 2 segundos 1, um, 2, solta Pessoal, retomando uma coisa que eu esqueci de falar antes, tá? Alguns computadores pode ser que não apareçam aqui na porta COM ou apareça uma porta que não seja a do... a do chip, né? Então, o que, que você precisa fazer caso você tenha problemas em identificar é necessário instalar o driver dele, tá? Link na descrição e vambora! Tá? Então, aqui a gente vai colocar no COM4, né? Então, temos aqui é, 0x100, 0x8000, 0x10000, 40MHz, DIO, sem mudar o bin né, E vamos colocar aqui Start né, E deixar o boot por 2 segundos apertado Agora sim é. Deixa eu até arrastar para cá Agora vamos aguardar Até que seja finalizado Feito, aqui ó, finish tá? Aqui tá tudo certinho Identificado Beleza, agora bora pro nosso Nintendo Gamecube E agora para abrir o console, caso você nunca tenha aberto ele Caso o seu console ainda tenha sido aberto e tenha os parafusos originais Você vai precisar de uma chave Game Beach, tá? Que tem essa entrada aqui Mas o nosso console tem apenas um parafuso original e o outro um parafuso Piratex Porque esse console já foi aberto muitas vezes tá? Então vamos abrir esse meninão aqui Legal pessoal, voltando aqui, o que vocês vão observar? Que a gente vai fazer a instalação da plaquinha nesta parte dos controles Então nós vamos tirar delicadamente essa faceplate E também o cabo flex Perfeito, agora para vocês entenderem como vai ser feita a solda Vão ser seis pontos entre o chip, o Blue Retro e a nossa plaquinha para facilitar, a gente deixou pronto aqui um esquema, tá? Em que nós mostramos onde vai sair exatamente, olha, ground, 5V e um fio para cada controle, tá? Então a gente tem aqui um ground, 5V, A, controle 1, B, controle 2, C, controle 3, D, controle 4, tá? Para facilitar o que, que nós fizemos, tá? nós pegamos e anotamos um bloco de notas, qual que vai ser a cor para cada fio. Lembra aquela, <risos> aquela época de escola que você tinha que fazer os exercícios para ligar as alternativas corretas? Então é a mesma coisa. tá? Nós vamos fazer seis pontos de solda, 5 volts, o ground, e aqui, controle 1, 2, 3 e 4. Tá? E para fazer essa solda nós fizemos algo diferente. tá? Geralmente você pode usar um fio bem maleável, bem molinho, mas dessa vez, por conta da coloração, nós resolvemos usar um cabo lã. Tá? Pegamos um cabo lã e fizemos os recortes. tá? Então, o azul de um lado, azul de outro, fica bem fácil, o marrom de um lado, o marrom de outro, o branco marrom de um lado, o branco marrom de outro. Pra gente facilitar. Então vamos começar agora fazendo a nossa solda de acordo com o esquema que nós montamos aqui No nosso caso, do lado esquerdo vai ser o 5V que é o marrom O Ground que é o branco marrom tá? Depois nós vamos para o lado direito, que no D19 vai ser colocado o Player 1 No D5 o Player 2 Tá? No D26 já do lado esquerdo de novo o player 3 E o D27 o player 4 Então vamos começar fazendo essas soldas tá? E depois nós vamos pegar e colocar todas as soldas direto aqui na nossa plaquinha Beleza, soldados os fios desse lado. Agora a gente vai soldar na plaquinha do GameCube. <risos> ai, ai, ai, ai. cuidado que a gente tá quente aqui. olá Oi. ai meu Deus do céu, cuidado, agora eu tenho que tomar cuidado que tô com coisa quente aqui, tá lindo, sim é. tchau Ixi. Bom pessoal, só o da feita. Vamos colocar de volta o nosso Gamecube para funcionar e ver se Se essa instalação foi um sucesso ou se não foi, né? Agora tudo instalado, vamos ver se o Gamecube liga e se vai funcionar, né? A gente pede aparentemente luz vermelha, vamos dar uma olhada agora para ver como é que fica para tentar sincronizar o controle. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha aqui gente, deixa eu colocar aqui Eu apertei o sincronizar e ele aqui ó. Opa, opa, opa, opa Opa, opa. que maravilha Tá funcionando Olha só aqui na tela Configurações, vamos lá Configuração, vamos voltando Aplicações Swiss Aparentemente Tudo em ordem galera, vamos fazer o seguinte agora Vamos fechar o nosso Gamecube Testar alguns jogos né Bora lá! Agora é a hora da ação Aparentemente a latência é boa, lógico que é um teste muito às cegas e vocês não vão conseguir testar milissegundos Mas vejam que ele é, ele é bem responsivo tá Bem responsivo E vamos dar uma olhada Em um jogo de Game Boy, né? Vamos ver um Megamanzinho malandro para ver como é que vai funcionar Aparentemente ótimo, vamos lá. Olha, gente, aparentemente. Vamos agora para um jogo de GameCube mesmo, para ver como ele fica no próprio console, né? Vamos ver se o analógico vai funcionar normal. Porque os botões A, B, X, Y estão normais, L, R, Z estão normais. Né? Vamos ver como que vai ficar agora os analógicos, né? Se ficar os analógicos direitinho, então quer dizer que tá tudo certo. some fun with crazy taxi it's party time let's have some fun all right let's go make some crazy money go ahead and pick a car and driver absolutely all right let's get it on hey hey hey it's time to make some crazy money are ya ready here we go oh. aparentemente tudo certo, tudo certo, hein? Oh, tô gostando de cara. Na verdade, eu nem sou muito fã do wall Shock nos consoles do Nintendo. o que eu acho bacana que é, são os controles do fio da 8-bit. Aí fica eu sensacional. Em especial pro Game Boy Player, né? É, é, ok. <risos> não, a é? só um teste É Crazy Taxi, não tem que ser Isso daqui não é Gran Turismo, entendeu? Vamos ver, só mais um último jogo Para terminar Poucos vão reconhecer esse jogo <risos> Mas é da hora é muito... Quem conhece? Gekitou Ninja Tyson 4, galera, muito bom, vamos aparecer no canal se vocês quiserem, hein. mal, mal, vambora, vambora, vambora. Naruto, Gekitou Ninja Taisen 4. É, como tá sumindo, cara, a gente tem um liberado, só por fazer Lembrando que, como o controle do Play é completamente diferente do GameCube, tem uma adaptaçãozinha aí, né? Não vai ser aquela luta maravilhosa, mas só pra gente dar uma brincada. 大きな o chão de areia o É, pessoal, acho que tá testado e aprovado, né? Bom, galera, é isso aí. Esse é o GameCube agora com controles Bluetooth. né? Você pode colocar qualquer controle Bluetooth que você quiser. Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series, 8-bit door. Né? Outros controles que você eventualmente tem em casa e queira usar no console. Tá? Eu acho... Que é muito bacana e valeu muito a pena, tá? Até porque os consoles retrô, né? Como o GameCube já é um console retrô, eles costumam ter assim, os, as pessoas às vezes não se acostumam com os fios, né? E os controles em bom estado são difíceis de achar. Então essa acaba sendo uma solução muito interessante, tá? Sinceramente, eu gostei do resultado. Tem um detalhe também, ele funciona para quatro controles, tá? Se eu quiser posso usar dois controles Bluetooth com dois controles com fio, três controles com fio e um Bluetooth. Dá para fazer do jeito que quiser, da maneira que quiser até quatro jogadores, né? Porque o GameCube não suporta mais do que quatro jogadores, né? Mas eu acho que vale muito a pena. É uma modificação bacana, barata, sim galera, é muito barata, porque um chip desse ESP32 no Shopee está por volta de R$35,00, tá? Então é uma adaptação barata para você utilizar controles que você já tem em casa. Um controle de GameCube muitas vezes não vai sair menos de 150, 200, 250, dependendo do bom estado. Se você for partir para um controle WaveBird, então que é o controle sem fio do próprio GameCube, Aí, meu amigo, você vai gastar muito mais dinheiro, tá? Então é uma solução interessante, boa, responsiva, e eu recomendo pra caramba, tá? Eu achei muito legal. É uma instalação de nível intermediário, embora sejam poucos pontos de solda, tá? Um ponto, são seis pontos na placa, seis pontos na sp 32 e seis pontos nessa plaquinha do GameCube. Se você quiser também não soldar o console, não deixar ele... Com esse recurso, nativamente, você pode pegar um extensor de cabo, cortar e soldá-lo diretamente na placa Que ele vai funcionar externamente muito bem também, entendeu? Eu acho, sinceramente, que vale a pena, tá? E vocês, o que vocês acharam? Uma modificação interessante? Faria isso no seu videogame? Lembrando que também não tem só o GameCube, isso daqui dá para fazer no Play 1, no Play 2, no GameCube, no Xbox, tá? Então, é muito maneiro, em consoles como NES, Super Nintendo, PC Engine então, olha só, se vocês quiserem que traga essa modificação, por exemplo, no Play 1, a gente traz aqui pro canal para mostrar também o Play 1 definitivo. E lembrando que nós vamos trazer também aqui o vídeo do GameCube, se já não lançamos, né? Se lançamos ele vai estar tá aqui no card, se não foi lançado ainda nós, vamos lançar um vídeo do GameCube definitivo, né? Com todos os recursos que ele pode ter, assim, explorando o console de uma maneira muito maneira. Tá legal? Galera, um forte abraço a todos, por favor... É verdade, né? Não se esquece de sentar o dedo no like, se inscrever no canal Ativar o sininho pra saber o que a gente anda aprontando por aqui tá? Porque com certeza vai ser alguma coisa muito maneira pra poder agradar vocês Trazendo pra vocês alguma coisa diferente, né? E também não se esqueçam, quer apoiar a gente um pouco mais? Considere se tornar um challenger Que é o nosso grupo de membros apoiadores Cujos benefícios estão aqui na descrição também, tá legal? Galera, um forte abraço a todos Retro Challenge fica por aqui Aguardando vocês no próximo vídeo com mais jogos novidades Tchau, tchau!